Shalom! Estamos gravando neste momento mais uma aula para a nossa provis é, vamos assim, provisão né? de um curso de especialização do Novo Testamento para um grande amigo nosso na Inglaterra e também para outros que estão aí participando e estando sempre interagindo conosco. Muito bem, vamos agora aprender dentro da proposta do sermão expositivo de como construir o sermão expositivo e da construção do sermão expositivo, que é a aula dentro da sequência de assuntos que nós estamos trabalhando, tendo em vista que já vimos duas aulas sobre uma, a primeira sermão textual expositivo, dando aquele panorama sobre o assunto, depois a primeira do que vem a ser o sermão expositivo e hoje, já vamos entrar na questão da utilidade da teologia bíblica no sermão expositivo para compreendermos a importância dessa disciplina dentro do contexto dos sermões positivos, da preparação do sermão expositivo e até da entrega do sermão expositivo tá? a disciplina da teologia bíblica essa disciplina ela nos ela nos remete ou ela nos ela nos leva né há uma perspectiva que devemos dar um passo atrás e sempre estar observando o panorama de Deus ou o panorama do que Deus disse e fez. Tá? Enxergando sempre é, como Deus está se relacionando com o epicentro da sua revelação, a morte e a ressurreição de seu filho. Dentro de um contexto, claro, de uma teologia bíblica do Novo Testamento. Às vezes nós definimos que essa disciplina com a, com a maneira de ler a Bíblia, ela já vai se, é, se construindo e vai se alcançando um desdobramento progressivo do plano da redenção divina de Cristo. Porém, a disciplina da teologia bíblica, ela nos proporciona certos benefícios para os pregadores que nós devemos pensar e refletir ao preparar um sermão expositivo. Primeiro, é que ela impede a pregação de ser somente uma pregação intelectual ou ética ou moralista. Segundo, que de uma forma mais positiva ela conduz com legitimidade, né? legitimidade o cerne do evangelho cristão. Em alguns textos da Bíblia ela vai até inclusive dar prioridade ao que é mais importante, ao que é mais significativo. Então ela funciona a teologia bíblica, como podemos usar para legitimar, fomentar, ampliar e dar uma uma sustentabilidade maior teológica para a mensagem ou para o sermão expositivo. Primeiro, o que nós temos que fazer dentro desse contexto é iniciar tendo em nossa biblioteca, claro, uma boa teologia bíblica. Segundo, orientação do Novo Testamento. O Novo Testamento deve estar dentro da de nossa mentalidade. Terceiro, fazer sempre conexões com o Evangelho. Estou trabalhando lá no Apocalipse, conexão com o Evangelho. Estou trabalhando nas epístolas de Paulo, conexão com o Evangelho. Com as epístolas de João, conexão com o Evangelho. Com a epístola de Tiago, conexão com o Evangelho. Com a epístola de Pedro, conexão com o Evangelho. Estou trabalhando até com a epístola de Judas, vamos dar um exemplo aqui, um capítulo só, mais conexão com o evangelho, sempre fazendo esse elo de relação, de ligação com o evangelho, inclusive até a epístola aos hebreus, que é uma epístola mais judaizante, conexão com o evangelho. E quando nós vamos trabalhar essa questão da, da inclusão e a inserção da teologia bíblica dentro do contexto do Novo Testamento, nós temos que começar a construir nosso sermão expositivo seguindo os prazos de uma orientação do próprio Novo Testamento vai nos dar qual o tema mais abrangente para tratarmos sobre salvação, a doutrina da salvação. E eu falo aqui e acrescento esse aspecto de doutrina, porque no sermão expositivo é muito mais é, apropriado para é, a exposição doutrinária, para expormos doutrinas, para virmos a tratar sobre assuntos doutrinários. Então eu quero falar sobre a doutrina da salvação, a soterologia, a partir de uma orientação do Novo Testamento. O que é que tenho eu que fazer com isso? Primeiro, ver o texto mais apropriado dentro de uma construção textual e um contexto que vai me fomentar e me fornecer todo o desenvolvimento para eu trabalhar com a doutrina da salvação. E aí, a proposta melhor é Romanos capítulo 3 e depois usar todo o livro de Romanos Sendo esse livro uma sustentação teológica bíblica para estruturar toda a minha construção do sermão, em que vou inserir também posicionamentos, contextos da teologia sistemática, mas dando prioridade à teologia bíblica, porque a teologia bíblica, com a explanação de, dos termos, a, a, com a legitimidade da terminológica de cada um dos termos, né? dentro da semântica que está construído o texto, dentro da estrutura gramatical e histórica, ou histórica gramatical, eu vou, assim, desenvolver um sermão ainda muito mais convincente e ainda muito mais fomentador de ideias de pensamentos de propostas e com viés cada vez mais pedagógico e dogmático agora é, vamos supor que eu esteja trabalhando tá com eu vou eu vou até montar aqui, alguns espaços dentro dessa questão da soterologia. Vamos ver aqui, eu vou abrir a Bíblia, a, vamos ver aqui Romanos capítulo 3, uma exposição soterológica, aonde vou construir um sermão expositivo. E aí na construção desse sermão expositivo, eu vou pensar alguns elementos, para nós começarmos a compreender como eu trabalhar com um sermão expositivo. A primeira questão, o tema o tema que esteja que ele seja um tema que ele possibilite um sentido pedagógico, dogmático, ascendente e descendente. Que ao mesmo tempo que no desenvolvimento do corpo do sermão esteja havendo uma ascendência também venha a vir ocorrer a descendência da uma construção e desconstrução aonde os paradigmas e algumas questões na desconstrução são quebradas o texto que eu vou encontrar aqui, em Romanos 3, e vou dele extrair o tema, vai dizer o seguinte, eu posso aqui, vamos, vamos escolher junto, Romanos capítulo 3, tá? Pensando em salvação e numa doutrina da salvação, eu vou começar é, a partir de Romanos 3, 3, versículos 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. A quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar eu digo a sua justiça nesse tempo para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus quatro versículos que vão ser a base propulsora desse sermão, o corpo desse sermão vai sair desta base e com esta base eu vou andar dentro da proposta da teologia bíblica no, no, no todo o contexto global global macro contexto da epístola de Romanos, porque aí eu vou extrair da epístola de Romanos cada um dos elementos que vão ir de encontro a esse texto e vão construir todo o arcabouço da doutrina da salvação. Então o tema, se eu vou trabalhar com a doutrina da salvação, ele tem que ter, um, não, podemos, não posso colocar doutrina da salvação, não. Eu vou colocar uma proposta mais coloquial e objetiva, de um alcance maior. Não é? Eu vou colocar aqui os fundamentos e os elementos da salvação os fundamentos e os elementos da salvação. E aí, quando eu li o texto, o texto fomentador, o primeiro impacto que eu tenho que colocar para iniciar o sermão é explicar alguma, algumas questões terminológicas. O que que vem a ser um fundamento? Base, é, ele, é, base que sustenta, é, norte, direção, sustentação no sentido não só de manter mas de fornecer todos os, todos os, os aspectos é, basilares, centrais da construção desta doutrina, do desenvolvimento desta doutrina, da proposta desta doutrina. Agora, também eu tenho que pensar e tenho que me concentrar no outro termo, que são os elementos. Que, quais são os elementos da salvação? Justamente os passos, os degrais, os elementos que compõem o processo salvífico. A saber, arrependimento, conversão, depois, regeneração, justificação, né? então toda essa construção dessas etapas do processo salvífico são os elementos salvação, o termo, no original, soter. É o termo para salvador, então temos uma origem essa salvação. A origem está em Cristo, o soter, o salvador. Porque a palavra soteria, ou o termo soteria, salvação, tem a sua raiz em salvar. Tem a sua raiz em soter, salvador. Então, é, a partir da proposta soteria, salvação, salvar, né? aí, se, sal, é, se é um verbo, o verbo tem um, um praticante. Quem pratica o verbo? O salvador. Quem é o salvador? O soter. Quem é o soter? Cristo, o único mediador entre Deus e os homens e o Salvador. Aí eu vou propor, já vou apresentar e posso colocar aqui um subponto. Por que ele é o Salvador? Quais os fundamentos e elementos que concedem a prerrogativa e a indicação de a salvação, a soteria, o, o verbo salvar, ter ele como praticante oficial, ter ele como aquele que faz ela tornar-se a realidade. E por que que essa salvação, ela in, tem a indicação ou a direção ou o verbo salvar está direcionado a humanidades como o, o alvo do verbo, o alcance do verbo, né? a direção do verbo qual é, do verbo salvar, qual é o seu alcance? São perguntas que eu vou fazer e estou fazendo para construir para organizar as ideias e construir, esse irmão. E esta salvação está fundamentada em que fundamento ou quais fundamentos? como ela é desenvolvida, como ela é absorvida e como vai ser alcançada e efetivada e quais são os resultados que ela vai conceder. E dentro da efetivação, Quais os elementos que vão fornecer a sustentabilidade, a efetividade dessa salvação no ser, no salvo, né? no ser a, o, o pecador que está sendo liberto do pecado. Porque como está aqui no texto, agora eu vou para o texto, do versículo 23. Todos pecarem, então há um pecado, há uma separação, há uma queda, há uma condição de caída, há uma condição de impedimento, há uma barreira a ser vencida. E dentro desta questão, aí eu tenho que ainda pisar, pensar que esta condição do pecado e de que toda a humanidade se encontra, ela está privando, impedindo, sendo uma barreira, um paradigma a ser quebrado. Porque ainda, a parte c do versículo, privando do quê? Da glória de Deus de estar com Deus, de absorver-se da presença de Deus, de ter uma comunhão integral com Deus, de poder ter a condição de ser o seu servo, de ter toda uma efetivação, uma plausibilidade de estar em Cristo e Cristo estar comigo, de estar livre, da carga, livre do jugo, livre do peso, da condição e todos os malefícios da condição do pecado, todas as consequências do pecado. Então aí você vê que tudo que eu formei aqui agora são ideias para eu construir o sermão. Ideias para eu começar a construção de todo um texto aonde vou abordar cada parágrafo, cada assunto dentro de um parágrafo e cada parágrafo vai ter as suas propostas fundamentações e inter-relações dentro da epístola de Romanos, trabalhando assim com a teologia bíblica e uma teologia também sistemática. E ainda vou agora, nesta aula, trabalhar com vocês agora a construção do texto desse sermão. A construção desse sermão agora em ordem. Primeiro, a introdução. É? Hoje, vamos pensar na introdução em forma de texto. Hoje estamos reunidos para estudar, discutir ampliar nossas ideias, percepções e concepções sobre os, os fundamentos e os elementos da salvação. Para tanto, vamos nos colocar na condição de é, pesquisadores e analistas de toda a estrutura terminológica, semântica, que forma o texto de não só o texto básico de Romanos 3, 23 a 27, mas também vamos Pensar aqui todas as relações e correlações que essa doutrina se, ela possui e que sustentabiliza ela e fundamenta ela dentro da carta, dentro da epístola de Paulo aos Romanos. Sendo uma epístola com maior teor salvífico dentro das cartas do apóstolo Paulo, e de todo o Novo Testamento. Vamos olhar de uma forma metodológica, sequencial, sistemática, pautados em uma teologia bíblica. Essa, então, é a minha introdução. Agora que eu já tenho a introdução, já construí a introdução, não é? já organizei como é o norte, o início, o princípio desse, é, dessa apresentação, dessa entrega desse sermão. Eu vou começar a pensar nas perguntas e questões ao texto. E aí vamos reportar algumas que nós já até mencionamos. Primeira, para que a salvação? Né? Para que a salvação? Qual é o sentido da salvação? E aí eu vou explicar o porquê da salvação e para que a salvação, qual o seu sentido, qual a sua importância, o seu significado. É nessa pergunta, eu faço a pergunta e já trago as respostas e cada uma resposta ou cada uma das dos tópicos que vão acrescentados à resposta, eu vou fazendo a correlação e a inter-relação com o texto é, do, do é, com o texto base do sermão expositivo e com a epístola toda, o macro-contexto, a epístola de Romanos, podendo e devendo até inclusive interagir com o conteúdo do Novo Testamento, não só nos Evangelhos, como em outras epístolas de Paulo, Pedro e Tiago, e também João, para trazer uma sustentação para cada um dos, dos tópicos, dos indicativos que eu ir concedendo, que eu ir colocando e considerando aqui a serem refletidos e pensados. Um outro detalhe que eu tenho que pensar e considerar, que também cada um dos assuntos que estou tratando, além de serem sustentados dentro do contexto epistolar e, do, e, da, e da base do texto base, eu também posso exemplificar... Trazer alguns exemplos do cotidiano posso, mas que estejam ampliando ainda mais a minha resposta, sem sair do sentido didático, pedagógico e do sentido teológico do sermão. Um outro detalhe também que eu tenho que pensar e outras perguntas que eu posso ainda acrescentar para começar a construir os tópicos, esse foi o primeiro tópico do sermão uma primeira pergunta construtora que é um gera um tópico e subtópicos aí vem a segunda pergunta quem é o salvador, porque tem a condição de salvar e como é, efetua, desenvolve o a salvação, e em quais os fundamentos desta salvação? Então, essas primeiras três perguntas constrói segundo, terceiro e quarto tópico, e cada um desses tópicos com os subtópicos e os versículos e textos que vão dando o fundamento e devem ser lidos e devem ser refletidos os versículos lembre-se que o sermão expositivo não é para 10, 20 minutos é para uma hora, duas e pode ser até um sermão expositivo para um mês todo de reuniões na igreja aí vamos entrar agora na, na no quinto tópico quais os fundamentos desta salvação e aí Vários subtópicos, né? Então, aí vocês vão vendo como é que é, vai, vai se desenvolvendo, vai se construindo toda uma estrutura de um sermão expositivo. Depois, o sexto tópico. Os elementos do processo salvívico. Todos extraídos da epístola de Romanos, todos podendo, claro, e devendo ter as suas fundamentações bíblicas, que relacione-se também e pode se relacionar com outros textos do Novo Testamento. E outros sim. Pode inserir Posições de teólogos da teologia bíblica e posições de teólogos da teologia sistemática, tanto no tópico fundamentos da salvação, como também no tópico elementos da salvação. Depois que eu terminei esses seis tópicos, Aí eu vou começar a encaminhar as minhas desconstruções com meus questionamentos, com a série de questionamentos que eu vou fazer em cima do texto, em cima do sermão, levando as pessoas a um alto teor de reflexão, para depois eu encaminhar a minha conclusão para após a conclusão vir a fazer o apelo ou vir a fazer o que eu tiver no meu coração, na minha mente, no meu, no meu sentimento. Na próxima aula, eu vou colocar na tela toda a estrutura do sermão expositivo para nós podermos estudar com maior é, exemplificação e irmos acompanhando as etapas e até inclusive tendo a condição de uma construção maior do sermão expositivo. De um detalhamento maior do sermão expositivo. Com a exemplificação, com o texto, com os, com os tópicos, subtópicos aí na tela. Para nos facilitar ainda mais a nossa Análise e entendimento e construção do sermão. Obrigado, foi uma excelente aula.